Olá pessoal, estamos aqui hoje para mostrar para vocês uma bancadinha que havia bastante tempo queria fazer aqui para a marcenaria. Queria fazer uma bancadinha completinha, não muito grande, é, a baixo custo. Demorou um pouco, mas saiu. Uma bancadinha para marceneiro. Com três morsas, viu pessoal? Queria uma coisa bem completinha. Essa morsa aqui de aperto, né? Depois a gente vai estar tá demonstrando o que a gente faz com ela. né A morsa aqui tem essas furações aqui para a gente prender as peças para trabalho em cima da banca. Tem essa morsa lateral aqui. A morsa mais moderna, né? É... A gente prender peça aqui também, que a gente vai estar demonstrando daqui a pouco. E detalhe, pessoal. Essas duas morcinhas aqui, ó, Fabricação do fuso. A gente, mesmo, a gente mesmo fez o fuso aqui, tá? Tudo fabricação própria. E a morsinha tradicional. Que a gente lembra lá de antigamente. Tem muita gente que vai ter na família do avô, que era carpinteiro né, que trabalhava lá, ah, tinha a famosa banca de carpinteiro. Então, pessoal, essa aqui tem uma história interessante, esse fuso aqui, ó, esse fuso não foi feito aqui por nós, esse fuso foi encontrado em uma caçamba de entulho, pessoal. Encontrei esse fuso jogado há uns dois anos e todo enferrujado, aí eu, eu trouxe, né, aí pra você ver em detalhe, eu trouxe ele para cá e eu restaurei ele, limpei ele, coloquei ele no óleo, para perder o ferrugem, para tirar o ferrugem, joguei até a tinta aqui, pra, achei interessante, esse fuso então não foi feito aqui por, na marcenaria, não foi a gente que fez, fuso muito antigo, não sei nem, nem de que época, época que é, mas aí, vou acabar de apresentar a banquinha para vocês aqui, ó desse lado aqui, nessa cabeceira aqui, Certo, pessoal? E desse lado, ela tem o beral, né? Tem o beral, que é as bancadas que uso aqui na minha região, todas são assim. Tem, tem o beral pra, pra gente poder prender um sargento, poder, poder prender uma peça aqui, né? A gente pode... Vou demonstrar daqui a pouco. A gente pode prender a peça aqui pra gente poder trabalhar. Certo, pessoal? Embaixo aqui, na minha região, o pessoal usa também nas bancadas de marceneiro. Tem uma... Tipo uma prateleira vendo aqui, pessoal? Até fiz no pinos, que é o que eu tinha na marcenaria aqui. É, bancada para você tá colocando as suas ferramentas, né? Você tá trabalhando sobre a bancada aqui e às vezes a ferramenta vai ficar aqui em cima e te atrapalha. Esse aqui na minha região utiliza utilizo desse modelo. A gente, sei que tem outros modelos, mas a gente tá colocando aqui alguma ferramenta caso a gente precise, certo, pessoal? Tem a escora, isso aqui é chamado de escora aqui na minha região. Também para gente tá colocando peça. Daqui a pouco a gente vai estar tá, tá aqui. Ela é regulável, ela pode ficar mais próxima da morsa ou mais longe. Ela não cai, tá pessoal? Ela tem um trilho para ela correr aí dentro. Daqui a pouco a gente vai estar tá demonstrando sobre isso. Aqui a outra morça, tá vendo? É uma, um fuso comprido onde essa peça aqui ela vai tá andando por esse caminho aí. Certo, pessoal? Então tá aí uma banquinha feita só de madeira de reproveitamento, viu, pessoal? É só o tampo aqui, que é jequitibá. Eu até pretendi colocar uma madeira mais dura, mas é o que eu tinha aqui pra fazer e pra mim me atende bem. Aí eu fiz com o jequitibá. Tá, pessoal? Tem pecinha de roxinho, como vocês estão vendo. É, essa madeira aqui é demolição. Não sei que madeira é, aparentemente. Parece ser um eucalipto. Tá, pessoal? Aqui na minha região se chamou ele de eucalipto cheiroso. Não sei o nome é o certo, mas é uma madeira que já ficou muito tempo ali encostada, resistente. Tem até alguns defeitinhos que eu achei bacana. Muito muito é, dura e resistente essa madeira. É, mas aparentemente é o eucalipto do tal eucalipto cheiroso. Tá, pessoal? Pessoal, então, dando, dando sequência aqui. Como eu já havia falar dessa, dessa morsa aqui, eu não sei o nome ao certo que o pessoal chama ela. Essa morsa aqui, ela é toda rolamentada, tem rolamento aqui, rolamento aqui e aqui, para ela correr bem livre, para ela ser, ficar bem, bem gostosinha de trabalhar, bem livre. A gente usa isso daqui para prender uma peça, eu uso mais para trabalhar com a tupia. Eu não vou demonstrar aqui, mas eu uso mais para trabalhar com a tupia. Vou até colocar ela aqui na nossa Mas para trabalhar com a tupi, quando vou fazer uma tábua de carne, por exemplo. Né? a gente prender a peça para a gente poder usinar. Então aqui, ó, toquinho, redondo, simplesinho. A gente coloca aqui e a gente coloca num outro buraco desses daqui. Bom, eu acho que vai ser no primeiro aqui, eu vou voltar ela. ver se a gente vai conseguir prender dessa forma coloca o outro toquinho aqui, isso aí você utiliza de acordo com a peça que você for trabalhar coloca o outro toquinho no buraco e a gente vem aqui e faz o aperto Ó. Então a peça está bem firme aqui para eu poder usinar com a tupinha, trabalhar com formão bater o formão, qualquer coisa que eu queira fazer é... Se eu quiser trabalhar com formão, a peça vai ter é, firmeza. Certo pessoal? Uma outra função, uma outra função dessa morsa, que eu não sei se o pessoal que tem utiliza, mas eu utilizo às vezes. Às vezes eu quero serrar uma peça. Vou até utilizar desse lado. Caso a peça sirva aqui dentro, eu também utilizo ela para isso. Coloco aqui. Utilizar direto aqui. Vamos supor que eu queira fazer um trabalho no topo dessa peça. Pronto. Vou pegar o meu serrote ou qualquer ferramenta que você queira trabalhar. A peça está segura para é você trabalhar. Ok, pessoal? Prendo aqui. Ela prende uma peça maior, também, no caso Ela prende dos dois lados. Porém, essa aqui é a rosca ao contrário. Do outro lado, você tem que usar como se você fosse afrouxar para você apertar a peça aqui caso você tenha que trabalhar na peça também uma tábua maior tá seguro tá? dá para você serrar dá você trabalhar com formol fazer o que você achar necessário certo pessoal? passando aqui essa outra mostra aqui também, mais ou menos a função precisa, mas aqui você vai prender a tábua de lado uma peça do tamanho que você achar você precisa prender prendeu e Pode serrar, pode cortar com formão, trabalhar com tupia, Inúmeras coisas que você... Dependeria de alguém para estar segurando. Ou um sargento prender em algum lugar. Você consegue fazer com essa morsa aqui. Certo? É uma morcinha feita aqui mesmo. Uma morcenaria. Ela tem dois guias. Vou mostrar aqui por dentro. Aqui. A gente vai, vai botar um videozinho no canto, aí do lado. Mostrando a fabricação desses fuzos aqui. Uns trechinhos pequenos. Da fabricação tanto desse fuso quanto desse fuso aqui certo, pessoal? vou demonstrar para vocês foi, foram feitos aqui na nossa marcenaria tá? como disse que queria uma bancada a baixo custo tá? passando para esse lado aqui como esse fuso aqui não foi necessário a gente fazer eu já tinha ele então eu só reutilizei é... mostrando só um outro detalhe a chamada escória aqui na minha região que o pessoal chama a gente utiliza esse pinão aqui Semelhante a esses outros menores aqui, que a gente utiliza em cima da bancada, que a gente tem um pinão, gente. Ele não fica fixo aqui, pra gente não tá batendo a perna, alguma coisa dessa, dessa forma aqui. A gente instala ele aqui. Isso aqui a gente utiliza, é, caso a gente precise prender uma peça grande, vamos supor. Com essa tábua aqui, eu tenho que fazer um trabalho nela. Aí, vou colocar, vai ficar caindo, né? Então tá. Eu posso prender ela aí, ou mais para cima, ou posso colocar um calço. No meu caso, eu coloquei somente um furo nivelado com o da, da morsa de cá. É, caso for uma, uma peça menor que você precise subir, você coloca um calço, alguma coisa, ou pode ter outro furo, no meu caso aqui, é, não tem, tá pessoal? Mas pode ter outro, outro tipo de escora. Você vem cá, vai prender a sua peça, ela vai estar tá escorada aqui. Isso serve simplesmente para isso. Tá, pessoal? É uma morsa. Prende peça bem mais larga, tá? É... Se eu precisar prender... Bom, eu vou dar um exemplo com essa tábua aqui mesmo. Que é uma tábua de cerca de uns 20 centímetros. Pode ver que embaixo ela tem um guia de escória. Um guia para poder prensar, senão... Vamos supor que eu prenda uma peça grande. Eu vou... Minha morsa não vai fazer um trabalho legal porque ela vai torcer, porque aqui embaixo vai estar tá desalinhado. Então, estou voltando ela aqui, vou prender essa tábua aqui como exemplo. Trouxe aqui, vou achar a medida mais ou menos que eu vou utilizar. Mais um pouco. Já deu. Você pode reparar que aqui embaixo ela tem os furinhos. Aí aqui ainda está no improviso, estou utilizando um parafuso, coloco o parafuso lá, e eu posso prender minha tábua. Olha só. Bem preso, posso serrar a ponta, posso fazer, trabalhar com formão, fazer o que eu precisar. É, posso, por exemplo, parar a ponta da tábua com o serrote. A gente quase não usa serrote, mas posso serrar com a serra circular trabalhar com a tupi, com um o formão, fazer o que a gente precisar. É uma bancada que você é completa, você vai utilizar ela porque você necessitar. É, é de muita ajuda porque nem sempre você tem sargento e tem mãos suficientes para você fazer o que precisa. Esse fio aqui, como vocês podem ver, ó, bem antigo, rosca quadrada. Esse aqui foi um achado. Porque isso aqui para você comprar hoje é caro e não é tão fácil de achar. Então realmente esse aqui é um lucro. Você pode ver, a morsinha funciona bacana. É, vamos supor que eu preciso trabalhar com essa peça grande sobre a bancada. Também tá, né? consigo prender uma peça grande aqui, ó, essa morsa. Existe, existem ban bancadas bem maiores que essa ainda, pessoal. Essa bancada aqui, vou passar as medidas daqui a pouco. Mas essa aqui atende muito bem a necessidade. Coloquei aqui no furo. vamos prender a peça. Posso trabalhar com a tupi, posso serrar, posso cortar, fazer o que eu quiser com a tupi. Tá segura. Melhor, muitas vezes melhor que um próprio sargento. Certo pessoal? Vamos soltar aqui. Já tem a nossa prateleira para a gente guardar com as nossas ferramentas durante o uso aqui. Então pessoal, é isso. É, vou estar tá passando agora para quem quiser no nosso canal quiser as medidas de referência é... você pode estar tá fazendo a sua bancada o tamanho que você precisar mas eu vou passar as medidas aqui para alguém que queira que faz tem hobby né para marcenaria quiser colocar na garagem não ocupa muito espaço e é bem bacana para estar tá passando tempo tempos de pandemia né é... quem tem a marcenaria como hobby isso aqui vai ser muito útil Ó, essa é uma bancada que tem de largura 68 centímetros, certo, pessoal? Usei aqui, ó, só uma observação, usei aqui um jequitibá de 4 centímetros para fazer o tampo. Então, ele tem 4 centímetros de espessura, tá? Então, vamos lá. 68 centímetros de largura por 1,34 de comprimento. E tem a altura, a altura também... A pessoa deve fazer é, da altura que fica confortável, tá? Para trabalhar sem estar uma posição bacana, sem estar forçando a coluna, né? 93 centímetros de altura, que eu achei que ficou uma altura boa pro meu caso. Como eu comentei, do lado de casa tinha o beral, eu deixei então 7 centímetros de beral. a gente, caso a gente precise prender uma peça com sargento alguma coisa, então eu deixei aqui 7 cm de beral e de cabeceira 12 cm de cabeceira aqui, certo pessoal, essa prateleira você pode fazer ela do jeito que você entender mas aqui fiz uma prateleira de 63 cm, é, pode fazer total ou uma parte só, eu preferi fazer apenas uma parte Ok, pessoal? Aí a gente, a gente vai colocar no cantinho da tela os videozinhos da, resumido, bem resumido da produção dos fusos, que é coisa bem simples. É, esses fusos foram feitos com barra rosqueada de 1 polegada, certo? Utilizado portas de 1 polegada também, para fazer a cabeça do fuso, e rolamentos. Rolamentos é, você vai ter que procurar na casa de rolamento. Rolamento que se encaixa perfeitamente na barra, caso alguém queira fazer rolamentar que se encaixa perfeitamente na barra. Aqui dentro tem uma contraporca é, travada para ah, o eixo que não sair do lugar. Aqui, mesmo formato. Um rolamento, a porca, soldada uma na outra, né, para formar a cabeça do fuso. Foi perfurado. É, a barra rosqueada em dois guias de 7 oitavos com o tubo né, é, colocado por fora para guiar, para não deixar a morsa se torcer. Aqui coisa simples, parafuso mesmo que entraram aqui na furação, é, não, não precisa ser algo é, feito sob medida para ser de baixo custo, parafuso mesmo comum a gente colocou e funciona super bem. É, Sobre os fusos, vai ter os vídeozinhos, vocês vão entender mais ou menos como eles foram feitos. Certo, pessoal? Quem gostar do vídeo, é, dá o um joinha pra gente. É, se puder se inscrever no canal, qualquer dúvida mais sobre medidas aqui da bancada, é, dúvidas sobre a fabricação dos fusos, pode estar tá deixando um comentário aí que a gente vai responder. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Forte abraço.